Fala galera, beleza? Meu nome é o Bigodão É o Bigodão na área, pessoal Sejam bem-vindos a mais um vídeo E essa ainda ficou uma bosta Galera, eu decidi fazer esse vídeo hoje Cara, pra revelar uma coisa que eu não podia Até então. Muita gente tava me perguntando João, por que você tá postando poucos vídeos? E sim, eu estava no momento da minha vida De transição, um momento de mudanças E é isso mesmo que você leu No título do vídeo de hoje Eu estou morando aqui na casa do Flex Power Como vocês podem ver, o cenário que já entrega Já revela tudo. E cara, eu tô muito feliz Feliz com essa nova oportunidade que eu tive na minha vida de estar morando com um dos maiores youtubers de clash royale do brasil um cara que eu sou muito fã admiro demais o trabalho dele e agora um cara que eu vou poder aqui dividir do mesmo teto <risos> mas calma aí, eu vou explicar pra vocês um pouco dessa história pra quem não sabe o se mudou há pouco tempo né pra um novo apartamento junto com os pais dele e esse apartamento dele antigo entre aspas ficou como um estúdio como eu sou um cara que trabalha com Flex há bastante tempo produzindo os vídeos pra ele ele me convidou pra morar aqui nesse apartamento Apartamento antigo dele, enfim, a gente vai estar tá trabalhando direto aqui, gravando muito vídeo, tanto pro meu canal quanto pro canal dele, vídeo em parceria, nós dois juntos, vai rolar muita trollagem, vai rolar muito vídeo, cara, da hora e eu tô empolgado demais com essa nova fase do canal, da minha vida, do YouTube, enfim, de tudo. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o setup. Eu não vou estar gravando os meus vídeos aqui nesse cenário Até porque esse cenário é totalmente do Flakes Tem as placas, enfim, de um milhão dele aqui atrás De 100 mil Então não é um cenário que fica com a minha cara Dá até um negócio quando a gente olha esse cenário aqui A gente imagina o Flakes e não é o Bigodão. Vou montar um cenário certinho ali no outro quarto No quarto onde eu estou dormindo E ali vai ser aonde que eu vou gravar os meus vídeos Pro meu canal eu Espero que você tenha gostado dessa notícia, cara Eu fiquei muito feliz, sério mesmo Hoje é o meu segundo dia aqui Não, na verdade é o meu primeiro Porque eu cheguei ontem de madrugada Então conta como o primeiro dia ainda Mas pode ter certeza que essa história aí vai ser bem longa Nós vamos ter muita história pra contar ainda nessa casa aqui E galera, não Isso não é a casa dos youtubers Não vai vir outros youtubers pra cá, beleza Isso é apenas um projeto Projeto meu e do Flakes em relação à produção de vídeo Já que eu trabalho junto com ele E ele trabalha junto comigo E enfim, a gente vai unir forças e vai ser muito da hora mas vamos lá pro assunto de hoje, cara, porque eu sei que vocês querem mesmo, é Clash Royale. Seguinte, estamos aqui dentro do game já e olha só, cara. Eu upei o meu Meia Cavaleiro para o nível 3. Eu fiz um vídeo upando o meu Meia Cavaleiro para o nível 3. Mas o que acontece? Esse vídeo ficou lá em São Paulo, no computador antigo que eu usava. E eu não consegui pegar ele até agora, por isso que eu não postei vídeo. Por isso que vai ficar meio sem ordem os negócios aqui. Mas eu upei meu Meia Cavaleiro para o nível 3. Minha primeira lendária, nível 3. E eu tô usando esse deck aqui Que muita gente tá usando com o um Barril de Esqueletos E é sério, eu tô curtindo pra caramba o deck Apesar de não ter testado tanto ainda Eu tô com algumas dificuldades com ele Que é desvantagem de nível Por quê? Meu Veneno ainda tá nível 4 Isso é muito ruim Carta épica nível 4 da minha arena Ainda mais uma carta feitiço nível 4 Isso é bem ruim Meus mocheguinhos ainda estão nível 11 Dá pra upar, mas eu não tenho ouro suficiente E o meu Barril de Esqueletos ainda tá nível 10 Ou seja, o deck tem algumas cartas muito fortes que é o Meia é, Cavaleiro, obviamente, tá muito forte, nível 3, e o Mineiro nível 2 e meu zap nível máximo. Isso ajuda bastante. A gente não pode esquecer que um deck é constituído por 8 cartas e as 8 cartas precisam estar num bom nível. Mas assim, eu tô com um pouco de troféu. Ou seja, dá ainda pra jogar aqui e nós vamos testar o deck. Vamos ver se está funcionando aqui nessa faixa de troféus. Tentando pegar a liga ali. Na verdade, no vídeo passado eu já peguei, já desci de novo. Eu é uma é uma tristeza. É uma tristeza. Estamos jogando aqui contra o César GV. Do clã Nilmemos, beleza cara É um deckzinho assim que eu ó não sei usar E Já vou adiantar para vocês Eu peguei ele para usar agora há é pouco Então assim, eu vou estar tá passando diversas dicas Mas eu vou estar tá testando ele E vamos ver como que vai rolar o negócio aqui Vamos ver como que vai fluir Beleza, zapzito aqui Que barril, de que, que o zap demorou para sair? Não entendi, mas tudo bem Beleza, bora atacar aqui Focou ali, tranquilo, Eu acho que agora vai dar bom, cara Olha, o cara vai ter que ser um ninja Pra defender isso aí Porque tá vindo uma tropa pra ele muito pesada Ele vai perder a torre, já era Já era, pro nosso querido César. Cara, é só chegar aqui no setup do Flex que a gente começa a ganhar É incrível Eu já entendi, não é porque o Flex ganha, véio. É que esse cenário te induz a isso, entendeu Será que a gente consegue dar três coroas lá? Mano, já pensou? Três coroas assim Mas vamos tentar riscar uma parada aqui Vamos ver se a gente consegue fazer Calma aí, calma aí, calma aí Dragão Infernal Tanso foi pro outro lado Na verdade eu que tá aqui errado Mas vamos tá três coroas aqui Rapidinho, fácil, moleza O César até desistiu Não desistiu oh, querido, você não desistiu Devia ter desistido, desculpa, mas é que sério Vai ser complicado você ganhar essa partida, hein Desculpa te dizer, te informar sobre isso Mas vai ser meio complicado ele vai curar ali. Ele vai tentar. Beleza, César. Desculpa aí, cara. Desculpa, mas eu tô no cenário dos Flags aqui. Flex, Popier, Liga Master Campiones, entende? E é, mano, é só vitória no vídeo de hoje. Ó, oh, tô gostando de usar esse deck aqui. Mas eu reconheço que, pelo fato de eu estar com um pouco do troféu, vai ser mais fácil, obviamente. Bora puxar uma partida aqui. Estamos jogando contra o Tocker. AU. AU. Sei lá, tanto faz. Vamos usar esse deck tão bem ainda, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Zapzinho nível 3 é uma delícia, né, mano? Não, se, se tem uma coisa que eu gosto, não precisa mandar chorinho, cara. Não te rebaixa. Nós estamos no começo da partida e essa partida ainda pode render muito, muito, muito, muito, muito, muito. muito. Beleza, vou fazer o seguinte. Vou tacar os morceguitos aqui. Vou tacar os goblinzitos aqui. E o seguinte, você obrigado... Não vou ser obrigado a fazer o que eu queria fazer, não. Mas, tranquilo. Dragão Infernal ali pra matar aquela Valquíria. Valquira vai dar uns dois por pouco? Dois? Três? Não, obrigado. Mais que isso, não. Mais que isso é sacanagem. Entendeu? <risos> Beleza, mineirinho lá. Não faça isso que eu fiz de tacar o mineirinho sempre no mesmo lugar. Porque só noob faz isso. E eu sou esse tal de noob. Aí que vocês tanto ouvem falar. Sou eu. Prazer. Beleza. Conseguimos quase levar o Dragão Infernal dele. E isso tá valendo. Isso foi bom. Conseguimos aqui. Vamos... Tentar parar barril, mano Barril é chato Pelo amor de Deus E essas flechas aí Também não sei se precisava tanto Mas tá valendo O cara por enquanto tá na vantagem E a gente tá na desvantagem Obviamente, né? Se, se alguém tá na vantagem a gente tá na desvantagem Mas tá... Tudo bem, tá Vou fazer o seguinte <coughs> Vou... Atacar o meu cavaleiro, mega cavaleiro aqui de trás e vamos ver o que que eu tô querer... Eu tô querer Toquerer, tô tô Beleza, cara, meu, que agressivo esse, esse bicho aqui, é muito agressivo Olha, olha isso, mano, isso foi uma jogada boa, isso foi uma jogada que eu me orgulho, entendeu? O cara tentou fazer um pushzão ali, rapidão, de Valkyria e bababá e achou que é. Ia... Nossa, nem a pau, Entendeu? Aqui, ó, Zapzinho. Zapzinho, vai destruir essa horda dele? Ai, bicho. Ai, bicho. Eu não quero que esse barril de escaneio chegue na tua torre. Sa ai, ai, ai, ai. Olha isso, mano. Consumiu a torre todinha, bicho. Levou, já era pra tu. Entendeu? Vai. Quero ver tu chorando aqui nessa parada. Nem vem, cara. Nem vem que essa vai ser nossa. Entendeu? Já tá dado como sucesso. Tranquilo. Tranquilo. Calma aí. Vou tacar o um menininho aqui. Barrilzito a cá e... A gente tem elixir, a gente tem elixir. Calma aí, calma aí, calma aí. Beleza, zapzito aqui. E ai, cara, vai ser difícil. Você vai ficar na defesa. Eu conheço, eu sei o que é estar nessa situação o que você está agora, porque falta apenas 24. Calma aí, vamos defender bem. Calma, não vamos lubar agora no final só porque você tá ganhando. Você acha que, que acabou a partida, bigodão? Não é bem assim Calma aí, bora tacar o mineirinho lá em cima E esse cara já era pra ele Porque não vai ter muito que ele possa fazer Eu já vou tacar o meia cavaleira aqui Vou até tacar o um zap Porque já era, cara 3, 2, 1 E vitória Vitória ah, Agora eu entendi Eu entendi o truque do Flex Esse cenário, mano Ele te induz a ganhar as partidas <risos> É o bigodão na é maior campeão Nossa, que sonho quem sabe um dia, não é mesmo? Sei que isso vai demorar pra caramba ainda Vamos sonhar, vamos botar o pezinho no chão, João É, vamos pegar aí desafiante 2 primeiro Vamos caminhando, um passinho de cada vez e a gente chega lá Uma coisa que eu queria falar pra vocês é Cara, comenta aqui umas ideias de vídeo pra gravar com o Flakes Uma série, talvez Eu tô pensando numa série do Flakes aparecer uma vez aqui por semana no meu canal Na verdade ele nem sabe disso ainda Mas eu tô pensando, tô manejando aqui na minha mente Tô construindo ainda uma série em que ele aparece uma vez por semana Aqui no meu canal Canal, me dando dicas de como se tornar um pro player, digamos assim, mas comenta aqui embaixo o que você acha de eu morar aqui na casa do Flays, comenta ideia de vídeo, comenta o que você quiser, espero que você tenha gostado desse vídeo, não esquece cara de deixar muito, muito like aqui embaixo, tô me babando todo, espero que você tenha gostado desse vídeo cara, não esquece de deixar muito like aqui embaixo e também de se inscrever no canal se você aí não for inscrito, beleza? Um beijo mesmo no coração de cada um de vocês e valeu!